O que é gestão inteligente para uma empresa? É ter tudo num ambiente prático, intuitivo, de fácil acesso e totalmente integrado, que você pode acessar através da internet, sem precisar instalar nada. Departamentos integrados, falando a mesma língua, decisão baseada em dados centralizados num único sistema. Equipe motivada e produtiva, podendo se dedicar na criação de campanhas para os seus clientes, Peças e documentos organizados para facilitar o acesso da equipe e para ter o controle das aprovações. Automatização dos processos de rotina, economizando tempo e reduzindo erros, para que seu time foque apenas nos resultados. A solução para o seu negócio crescer de forma sustentável começa aqui. Pauta-me, a gestão inteligente em pauta para sua empresa.